paz do Senhor esteja contigo. Como sabemos, faltam poucos dias para o grande Congresso Internacional Avivamento 2019, onde estaremos orando do dia 28 de junho ao dia 1º de julho, na linda cidade de Medellín, Colômbia. Onde que por quatro dias teremos uma palavra de poder para cada vida de todos os países. Esperamos você e a sua família. Não perca.